Dois exercícios de baixíssimo impacto para você conseguir ter resultados e queimar essas gordurinhas. Eu sou o professor Emílio Júnior e tá? vamos fazer o seguinte, olha. Abra suas pernas dessa forma, vai colocar a mão esquerda na linha da cintura direita dessa forma e você vai fazer só esse movimento aqui, ó. estica, puxa, estica... Puxa, estica, puxa, estica, puxa. Só esse movimento para trabalhar bem a linha da sua cintura. Vamos lá! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito! Para o outro lado, a mesma coisa. Jogou, puxou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro que você não vai fazer oito, você vai fazer mais. Né? Você vai fazer o tempo que você conseguir, essa região vai trabalhar bem a linha da sua cintura. Outro exercício para ajudar bem é o seguinte: presta atenção. Vai fazer o seguinte: presta bem atenção. Abriu, abriu, subiu. Abriu, abriu, subiu. Abriu, abriu, subiu. Abriu, abriu. Professor, não consigo cruzar a perna. Eu me atrapalho quando eu cruzo a perna. Não tem problema. Você pode fazer da seguinte forma. Vamos lá. Mais fácil ainda. Abriu, subiu. Abriu, subiu. Abriu, subiu. Abriu, subiu. Pegou? Fácil! São duas dicas de treinamento que você pode colocar no cronômetro e fazer o máximo que você puder. Mas aí essa dica está muito fácil. Vamos aumentar um pouquinho a intensidade? Presta atenção! Olha só você aumentando a intensidade. Lembra aquele primeiro que você fez? Onde você fez a extensão... Puxou, extensão, puxou, extensão, puxou. Agora, quando você puxar, você vai elevar a perna. Elevar a perna. Elevar a perna. A mesma coisa para o lado oposto. Você vai puxar, elevar a perna, puxar, elevar a perna, puxar, elevar a perna. Só estou mostrando algumas variações. Aquele outro da corrida, você pode fazer o seguinte, ó, preste atenção. Corridinha estacionária, que é aquela corridinha que você dá parada, você vai lateralmente fazendo 3, 2, 1, sobe. Vem para o outro lado, 3, 2, 1, sobe, 3, 2, 1 um, sobe, tô fazendo devagar para você poder aprender, e sobe, acabou, feito isso, o máximo de tempo que você puder é igual ao resultado eu de estou dessa dica, então se inscreva, se puder ver uma madrinha, um padrinho do canal, seja membro do canal para ajudar a trazer ainda mais coisas para vocês, irei colocar muitos vídeos, então o YouTube não vai te avisar, então você vai também entrar lá no meu grupo do WhatsApp, aberto, gratuito, que aí lá nós mandamos os links e aí você não perde mais nada aqui do canal voltando com força total. Até nosso próximo encontro!